Olá pessoal, este é mais um vídeo do canal Viva Bem Você Também. Eu fiquei mais duas semanas sem postar vídeos porque meus filhos estavam doentes e quando eles melhoraram, eu também fiquei, então não tive cabeça para ficar pensando em nada. né? Mas agora estou de volta. Por esses dias eu estava vendo o blog lucrando com a web.com.br e nele continha um artigo que falava como realizar sonhos. Eu achei bem legal o artigo, pois ele falava sobre uma forma muito importante de como realizarmos nossos sonhos, que é através de metas. Então resolvi fazer este vídeo com esta dica. Caso você tenha algum objetivo, está há tanto tempo tentando conquistá-lo e ainda não conseguiu, não deixe de assistir o vídeo todo. Então, vamos aos oito pontos importantes para você construir sua meta corretamente com base no blog Lucrando com a Web e realizar seus sonhos. Então, vamos lá? Primeiro ponto, sua meta deve ser definida de forma positiva. Então, vamos ver dois exemplos de maneira correta de como criar suas metas. Primeiro, quero mais qualidade de vida. Segundo, vou organizar minha vida financeira. Tá vendo? Você, você tem que dizer o que você quer. Essa é a maneira correta e não o que você não quer. Veja dois exemplos de maneira errada de se criar metas. Não quero mais levar uma vida sedentária. Não quero mais ficar devendo os outros. Nem que às vezes a gente costuma falar, ah, eu não quero mais fazer isso, ah, eu não quero mais fazer aquilo, ah, eu não quero mais aquilo. Não, essa maneira é errada, porque o nosso cérebro ele acaba focando naquilo que a gente não quer, entendeu? Então, você tem que dizer o que você quer, e de forma clara. Eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero ter mais saúde, eu quero melhorar minha alimentação, ou então, eu vou melhorar minha alimentação, e por aí em diante. Ponto 2, sua meta tem que ser específica como eu disse anteriormente. Então, nada de criá-la de forma genérica. Você tem que escrever exatamente o que você quer e em quanto tempo você quer que isso aconteça. Mas tem que ser realista, né? Porque a gente, a gente quer tudo para ontem. Então, tem coisas que dá para a gente conquistar em pouco tempo. Tem coisas que você sabe que vai levar um pouquinho mais de tempo. Tudo vai depender do que você quer, da sua disponibilidade para se dedicar àquilo. Então, vamos ser realistas, para não se frustrar depois, tá bom? Por exemplo, se você deseja perder peso e você quer perder o quê? Vamos dizer, uns 5 quilos. Então, diga, eu quero perder 5 quilos em 30 dias, por exemplo, entendeu? E faça por onde? Foque neste objetivo, tá bom? O terceiro ponto. Você precisa checar a ecologia da sua meta. Então, o que quer dizer com isso? Quer dizer que você não tem que ficar se preocupando com o que os outros vão dizer a respeito. Ficar com esse medo, né? Ficar se preocupado com a opinião das pessoas. Não. Não deixe que nada e ninguém te desanime de alcançar sua meta. Mesmo que você tenha medo de ser criticado, por exemplo. Ou achar que os obstáculos são muito grandes para você. Não desista. Procure um atalho. Siga em frente. Tá bom? Quarto ponto, você precisa estar consciente do valor da sua meta para você. Se você deseja tanto isso, é porque ela é importante para você, tem um valor para você. Então, faça o seguinte, faça uma lista com todos os motivos pelo qual você deseja sua meta motivo pelo qual ela é tão importante para você. E deixa num local acessível. Para sempre que você se sentir meio desanimado, né? com as dificuldades do dia a dia. Você vai pegar essa lista e ler. Para poder recarregar suas baterias e seguir adiante. Você vai ver, não, eu quero isso por causa desse, desse, desse motivo. Eles são importantes para mim, então eu vou continuar, vou seguir em frente. Tá bom? Vamos lá. O quinto ponto. Você precisa ter responsabilidade com a sua meta. É, mesmo que você esteja desanimado, cansado, com preguiça, não importa. Lembre-se que você tem um compromisso com a sua meta. E faça o que for preciso ser feito a cada dia. Nada para deixar para depois. Sexto ponto, você precisa saber que é merecedor dos seus sonhos. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, quantas vezes você fracassou, saiba que se você está se esforçando agora, se está persistindo, está correndo atrás, você é merecedor sim dos seus sonhos. É só começar a fazer o que precisa ser feito e pronto. Você merece, você está lutando, está batalhando, você merece sim vencer. Né? Sétimo ponto. Você precisa saber a sua capacidade em relação à sua meta. Se o seu sonho é muito grande para você conquistá-lo agora, então divida-o em pequenas metas. Assim você não se frustrará com possível fracasso e caminhará em direção ao seu grande objetivo. Dê um passo de cada vez. É assim que chegamos em algum lugar. E nunca deixe que pensamentos negativos dominem a sua mente. Ah, eu não vou conseguir, eu não posso, é muito difícil. Muito... Não! Por isso que eu falei, divida em pequenas partes. Você vai conseguir. Imagine que você está subindo uma escada. Para você chegar lá em cima, no último degrau, para isso você tem que subir degrau por degrau. Agora, se você ficar lá embaixo, olhando para cima, dizendo Ah, essa escada é muito alta, eu não vou conseguir. Com certeza você não vai conseguir. Então, esqueça quantos degraus tem para poder chegar ao topo, tuba um por um e põe uma coisa na sua cabeça cada um que passar é menos um degrau que você vai ver vai ter que subir entendeu? então esqueça quantos faltam o importante é o que já passou o que você já subiu você já alcançou e leve isso adiante o oitavo e último ponto defina na elaboração da meta qual será seu primeiro passo qual a primeira coisa que você vai fazer não fica só um plano mental ah, eu preciso fazer isso, ah, eu preciso fazer aquilo, ah, eu preciso... Não, defina, eu vou fazer isso, eu vou começar fazendo isso, entendeu? E ponha no papel e segue adiante. Nada de ficar, ah, eu preciso emagrecer, nossa, não, eu preciso perder 5 quilos. Não, você não precisa, você vai. E qual é o primeiro passo que você tem que fazer para isso? Então, faça, entendeu? Tem que ter atitude, se não tiver atitude, não adianta você relacionar suas metas, não adianta você fazer nada. Precisa ter atitude, ação, põe em prática, defina metas pequenas para que você tenha condições de alcançá-las a cada dia. E vai aumentando, e vai aumentando, entendeu? Mas faça alguma coisa, assim você vai chegar em algum lugar. Então é isso pessoal, esses são os oito pontos necessários para você construir suas metas corretamente. O blog que eu mencionei no início do vídeo disponibiliza inteiramente grátis um formulário para você construir suas metas. Eu vou deixar o link deste artigo lá embaixo do vídeo, lá na descrição, para você acessar o blog e baixar o formulário para servir de base na construção das suas metas. Espero que tenha gostado. E sempre que eu souber de alguma dica legal, com certeza estarei trazendo aqui no canal. Então, viva bem você também! Até o próximo vídeo. Tchau!